Mais escolhe, esconde, beleza. Então a gente vai. Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. É e sim. hoje estou acompanhado do Enzo. Se <risos> caiu. Meu Deus. Me meu Deus Bom família, a gente veio reagir hoje a alguns vídeos mais da hora de Minecraft Que o cara pega a TNT, faz um buracão com TNT Explode ela, depois constrói obras-primas, mano Parada toda. Top! Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o likezão aí, mano. Alô! Já se inscreve no canal, nem começou dando tchau. Já se inscreve aqui, mano, nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E comenta E você quer que a gente traga mais algum vídeo junto, beleza? E eu então, você ganha o YouTube dourado. Yes, ganha o YouTube dourado. Youtube, o ar. Você ganha. É, então, bora pro vídeo. Quem vocês abaixam o vídeo ver mais aqui tá. Das... É, vamos assistir agora? O que, que você acha que ele vai fazer? Vamos ver. Ele fez alguma coisa. É uma selva, olha aí. Ele escondeu. Nossa, mano, deve ser aquele negócio tipo da Ilha de Páscoa. Só que ele fez, óbvio, com aqueles personagens do... Como é que chama esses bichinhos aí mesmo? a cara disse É os village Não, esse é o careca. Careca, velho. <risos> Pelado. É o village Pelado. Nossa, se liga, ele fez... Caraca, ele fez um templo, mano. Quê? Ele fez um templo. Tipo, uma parada que... É... Se liga, se liga ele vai puxar alavanca. Oh, é uma privada de ouro. É, <risos> É uma privada de ouro, mano. Isso é doido. Vamos ver o que ele vai fazer no próximo. Eu não falei que ele é uma privada. Ele é um quadrado. Que lindo. Algumas melancias. Ah, tipo assim, ah, estou morrendo de fome. Estou quase sem ter o que fazer. Aí ele acha o templo. No último coração ele vai encontrar fruta. Ele tá recuperando a vida dele. Ai, ninguém ah. morre de fogo. Lógico que morre. Maçã de ouro. Ai. Esse Nossa, olha que da hora, mano. Você sabe construir isso daí? Em casa modelo especial. Um gírculo. É muito grande. Né? Eu gosto. que é essa casa aí? Não, ele já destruiu. Agora ele tá construindo alguma coisa. E ele só constrói coisas de, de antiguidade mesmo, né? Você entende de antiguidade? É. Olha. É uma da tua. Da liberdade. No meio do nada. Oh. Você viu a cabeça da caveira? Cadê? Passou. Ouvi. Tá, total liberdade. Dá uma seta. Que isso? Putz, tem armadilha! Ah, eu gostei. Eu gostei. Quer fazer? Nossa, ainda tá explodindo ainda. Uma pirâmide. É uma pirâmide. Se liga. Ó. Oh. Esse é uma pirâmide. Você acertou. Você acertou, mano. Uma pirâmide. Eu gostei. Do... Mas desce. Olha, o ninja. <risos> Nossa, o que será que é aquilo ali no meio? Um ouvido. A cabeça de alguém, velho. Cabeça. Nossa, que top. Yeah. É o Barack Obama? Ah, tá de sacanagem. Mano, como que fez isso, velho? Olha que top. Eu achei muito top. Pode fazer... Eu achei legal as construções que ele faz. Fica bem, fica bem esperto, sabe? Olha isso. Não! É possível! Esse é o do negócio. Negócio especial Nossa, ai, é o templo maia Pulo Negócio Ele tá Ele tá pegando Os tesouros yes. um... o Possível Possuído. Estive possuído. Meu Deus, Enzo. A gente acabou de assistir junto vídeos mais maneiros de construção. Então vamos ver de novo. Você é. achou o quê? Eu quero saber sua opinião. O que você achou eu sobre... Eu achei bonito por mais. Por mais. Mas eu quero mais, né? Mas como assim? Se pra você já não tava bom do jeito que tava? Olha. Me tipo... liga. Tem muitos números. Ele, Ele faz de... Mas qual foi a construção que você achou mais da hora? Assim? Todas. Todas? Todas não foram. E se todas foi legal, então o que que esse vídeo merece? Merece um é só... like, né? Vamos ver de novo. E o like? A gente vai acabar esse vídeo por aqui. <risos> ah. Vamos acabar esse vídeo por aqui. Falar que depois a gente vai assistir outros vídeos legal. É. E para comentar, né? Esse qual vídeo, vídeo que é para assistir junto? É. Qual vídeo que você acha que eles Eu vão comentar para assistir like junto? De, difícil é de ouro. De templo de ouro? É. Qual que é o outro outra coisa que você gosta de assistir? De Minecraft e outras coisas? Eu gosto de construir ouro. <risos> tá. Tudo é que tudo que ele usa para construir ele faz de ouro quando a gente joga junto. Então basicamente é isso, não é? Então vamos, então vamos dar tchau e falar assim, tchau. Deixa o like. Melhor fazer. Mais um vídeo aqui, vai fazer um. Agora já é tarde e eu e o Nenê vai descansar, não é verdade? Tá Tchau. <risos>